Hum, tudo bem, ó? Hum? Tudo bem, pode dizer. Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Seguindo os caminhos da luz e da justiça. Graças a Deus. Que a luz ilumina o que é justo. E o que é justo, já é justo, né? Tá apertadinho. Já tá do tamanho certo. Já está alinhado. Achei assim é um perfeito. Hein? Muito bom, Pajosé. E como você está, minha filha? Eu estou bem, graças a Deus. Está seguindo o caminho da luz também? Estou seguindo o caminho que eu vejo. Então, se é o caminho que eu vejo, deve ser o caminho da luz, porque no escuro eu não ia ver. Depende. É. O escuro também é luz. Ah, então todos os caminhos são os caminhos da tá luz, não? Pois é. Minhas perguntas são sempre baseadas em aceito total. Porque Deus <risos> é só amor, assim, né? É? <risos> Exato, pois é importante eu também. Pois é, Deus não é só amor. Mas Deus é, é amor. Uma das faces, um dos viés divinos, né? Deus é, e no todo que é, o amor também está. É o caminho entre tudo e nada, que contribui para a constituição, distinção, alinhamento, pressão, vazão, forma, formatação, função, sensação, constatação e expressão de si mesmo. Ser o que é, viver o que está, sentir o que se percebe e notar para onde vamos, como vamos, por onde vamos, o que somos, o que estamos e graças a Deus. Graças a Deus, parceiro. Seguimos, né? Nosso caminho, caminhando. Isso, estamos aqui na lição 180, Pai José. Graças a Deus. Que é a revisão da lição 169 e 170. Então, a primeira ideia é, pela graça vivo, pela graça sou liberado. Graças a Deus Deus é só amor e, portanto, eu também Graças a Deus Mas é liberado e libertado, é, são sinônimos? É a mesma coisa? Hum. Liberação é uma percepção comum Libertação é uma percepção mais indivídua Entendeu, Axiã? Então, nesse caso, se escolheu a palavra liberação porque é um processo comum? sim. O alcance da consciência comum libera as ações de indivíduos, Axiã. Graças a Deus, né? E a segunda ideia é, não há crueldade em Deus e nem em mim. Deus é só amor e, portanto, eu também. Graças a Deus. Graças a Deus, parceiro. E assim somos. Quase. Gratidão, parceiro.